Lá da Teodora Tecidos, pra quem me acompanha aqui no canal, já sabe que ela é parceira aqui do canal. Nossa, desde o comecinho aí do canal ela já é parceira. E muita gente aí compra dela, sabe que chega super rápido, a loja é super de confiança, tá? Eu vou deixar todos os dados da loja pra quem quiser estar adquirindo tecidos dela. E pra quem quiser estar comprando esses tecidos, eu vou deixar os links dos tecidos aqui embaixo... No bloco de informação e lá no blog também vai ter fotinho de todos os tecidos, tá? Coupão de desconto para as leitoras do Alfinetadas da Moda. Eu vou deixar aqui na tela passando para vocês. É só vocês digitarem aí Alfinetadas da Moda que vocês ganham aí o cupom de desconto dela, tá? Ela tá com muita coisa nova, muito tecido lindo. Já tem aí um monte de coisa, outono e inverno. Já tem até lançamento aí verão dela que ela tá postando aí. Então, se você não segue ela lá no Instagram, já aproveita, segue ela, que lá no Instagram ela tá sempre postando novidades e ela sempre tá postando stories lá com todos os lançamentos, inclusive ela também faz algumas votações lá pra ver se vocês querem a estampa, ou sim ou não, então segue ela no Instagram também, tá? Ela tem um grupo no Face Também vou deixar aqui embaixo Vou deixar todos os dados Meninas, chega muito rápido Ela postou pra mim na sexta-feira Chegou no sábado E eu já vim aqui trazer pra vocês Porque eu já quero costurar e tem votação, né? Porque agora eu faço votação aí com vocês do que, do que vocês querem com cada tecido Então eu já vim trazer aqui rapidinho Pra mim poder confeccionar as peças Porque eu tô doida Ela mandou uma tendência pra mim Eu mostrei até nos stories, mas eu não mostrei tudo, né? Mas como era o primeiro tecido Aí, vocês já devem ter visto que é vinil. Gente, tá super tendência: outono, inverno, vinil. E ela me enviou aqui, então vai ter votação. As coisas dela chegam super rápido, super bem embaladinho. Ela sempre manda uma cartinha fofa aí pra todas as leitoras, tá? Muito bacana o carinho que ela tem, escrita a mão, as cartinhas que ela manda. E agora eu vou mostrar todos os tecidos um por um e lembrando que tem votação. Então já fala aqui embaixo nos comentários o que, que vocês vão querer aí porque eu tô doida pra confeccionar, então já começa essa votação, já, hein, pessoal? Então tá aqui, olha, o primeiro tecido que ela me enviou é esse vinil preto, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Gente, isso daqui tá super em alta, olha, todo, ele é todo brilhoso, tá vendo? Ele tem um pouco de elastano, ó, ele não é tão grosso, tá? Olha aqui do outro lado como que ele é. Ó, então ele estica, ele não é tão grosso, então aí não se preocupe se você mora numa região aí que não faz tanto frio, se bem que aqui onde eu tô morando também não está fazendo frio, né? Mas dá pra usar tranquilo o vinil, e ele tá super em alta. E esse daqui, nem vou fazer votação, pessoal, porque esse daqui a gente já tinha até combinado. Gente, vou fazer uma saia lápis mega fácil com vocês, tá? Então esse daqui, ela já me mandou a quantidade pra fazer a saia lápis... Super simples, super rapidinha de fazer. E assim, vocês vão ver que linda que vai ficar. Super tendência mesmo. Vocês já devem ter visto aí um monte de atriz usando, né? Esse vinil que tá super em alta mesmo. Então já corre pra comprar o seu antes que acabe. Já vamos confeccionar. Então esse não vai ter votação. Este daqui... É o único dos três cortes que ela me enviou que não vai ter votação, que a gente vai fazer uma saia lápis super rapidinho, tá? A gente já tem até vídeo aqui no canal ensinando a fazer um molde base, então pega aí seu molde base pra gente fazer, que vai ser super simples de fazer essa saia lápis aí, super linda, né? Vamos falar o quê dessa saia lápis com este tecido? Meninas, vai ficar linda essa saia, então já corre pra comprar o seu antes que acabe, Tá? Então, esse daqui foi o primeiro corte que ela me enviou e eu amei. Esse daqui eu já vou fazer ele já, pra gente, que como não tem votação, vai ser o primeiro que eu vou costurar. Então, já corre pra comprar o seu, tá? Porque daí, quando eu fizer, você já tem o seu tecido aí pra você tá fazendo na sua casa, ok? O próximo tecido, meninas, confesso que, né, vou falar o quê dessa estampa... Essa estampa, na verdade, é uma, é uma linha que ela fez de costureiras. Então, olha a estampa, é um neoprene, ele é barrado duplo. Então, ele tem esses manequins, tem a máquina de costura, tem a tesoura, tá vendo? E ele é inteiro de tesourinha. Gente... Esse tecido aqui, é, é dá vontade de fazer o que com ele? Comprar assim um monte e pendurar ele assim, fazer em, em tudo aqui pra mim, sabe? Fazer de fundo aqui de vídeo, porque esse tecido é muito lindo, é muito lindo, é a minha cara, não, não é porque eu costuro não, mas... Gente, é sério, esse manequim aqui é muito parecido com o manequim do logo do canal, eu amei esse tecido aqui, confesso que foi o que eu mais gostei, tá? E ele é barrado duplo, tá vendo? Então, ele tem aqui desse lado e, olha, do outro lado ele também tem este barrado. E aí, aqui nessa parte toda, ele é toda de tesourinha. Olha que coisa mais linda. E esse daqui eu vou dar duas opções pra vocês, tá? Ou a gente faz um vestido tubinho ou a gente faz uma saia com pregas e pode colocar bolso nela. O que, que vocês preferem? Saia com pregas e bolso ou um vestido tubinho? Aí fica aí, vocês que vão decidir qual dos dois que vocês preferem com esse neoprene, tá? É muito lindo esse neoprene, ele não tem perigo, ele não é transparente, tá meninas? Tem bastante gente que fica aqui com dúvida se o tecido é transparente ou não. Então eu vou sempre falar pra vocês se é transparente ou não, se vai precisar de forro. A, a, o vinil nem precisa falar, né? Lógico que não precisa de forro. Este daqui também não. Ele é branco do outro lado, sim. Mas ele não é transparente, tá vendo? Ele é neoprene. Neoprene, ele é grosso, tá vendo? E ele estica, ó. Então, não se preocupe que não precisa de forro. a minha mão aqui embaixo. Ele não é nem um pouco transparente e ele estica, tá? Então, dá pra fazer um vestido tubinho ou uma saia com pregas... E bolso, tá? Então, eu vou ficar guardando aí sugestões para esse tecido aqui, qual dos dois que vocês preferem, ok? Assim, o próximo tecido é uma sarja encerada com elastano e ela é pink, olha, ele estica bem, tá vendo? Ela é muito linda, essa sarja. Meninas, esse daqui eu também vou dar duas opções pra vocês, tá? Gente, essa cor tá maravilhosa. É, eu pensei em duas coisas, ou um blazer... O que que vocês acham? Que esse tecido, ele é bem bacana fazer blazer com ele, ou uma calça, tá? Que ela mandou bastante tecido desse, então dá pra fazer uma calça bem bacana também, ou um blazer. Então, vocês que vão decidir aí, o que que vocês preferem? Calça ou blazer com essa sarja aqui, é uma sarja encerada. Gente, olha aqui, é maravilhosa essa sarja, olha. Ela estica bem, então, tanto a ó, como ela tem bastante elastano, tá vendo? Tá vendo? Então, fica bacana fazer a calça e também o blazer. Então, vocês que vão decidir aí qual dos dois vocês preferem, tá? A cor tá linda, então vai ficar show. Independente do que vocês escolherem, vai ficar show a peça, tá bom? Então, essas são... As escolhas aí que eu deixo pra vocês de votação e já vota aí pra gente poder fazer as peças, tá, pessoal? Então, já tô aguardando aqui a votação, já começou, já deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Se você tiver alguma outra sugestão de peça, você quiser me enviar a foto, pode me enviar por e-mail, porque aqui acho que não tem como por foto, né? Eu acho que não dá pra vocês colocarem foto, mas aí vocês me enviam por e-mail, tá bom? Então tá aqui, pessoal, os três cortes que ela me enviou. E assim, vocês viram que tá combinando os três, né? Tá um composê aqui. Ficou bem bacana a composição dos três juntos. Então dá pra fazer três peças bem legais. Se a gente fizer o blazer, dá pra usar... Olha só... Se a gente fizer blazer com pink, dá pra usar tanto com esta saia aqui, como com esta saia aqui, tá? Ou com um vestido, se a gente fizer o um vestido com este, o um blazer com esse, dá pra jogar em cima desse. Então, independente aí do que a gente fizer, vai dar pra usar junto aí, que vai ficar bem bacana. E a composição das cores estão bem legais, Tá? É, então, eu tô esperando, tô aguardando aqui pra saber o que, que vocês vão querer que a gente faça com as peças, tá bom? Já vou começar a fazer a minha saia aqui com esse vinil, que eu já tô doida pra usar, porque, né, super tendência esse vinil, sério mesmo, pessoal. Já pode comprar aí, fica bacana fazer vestido também, e um vestido tubinho bem justinho, assim, fica legal, viu, pessoal? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Tô aguardando a sugestão de vocês e eu espero vocês então no próximo vídeo pra gente estar confeccionando aí as nossas peças com os tecidos lá da Teodora Tecidos.